Os números sorteados foram 03, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 24. Como foram seus jogos? Conheça o sistema que os profissionais da lotofácil usam para ganhar toda semana. Clique no primeiro link da descrição.